Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite, este é o Isso Não Cai Na Prova e hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante, bastante antigo, mas com uma nomenclatura que talvez esteja um pouco mais atual, que é a masculinidade tóxica. É. Por que, que eu disse que é um tema bastante antigo? Porque o conceito de masculinidade é uma coisa que já existe desde que existem seres humanos, né? O que é ser másculo, né? Quais são as representações de ser masculino? E daí eu já começo o conceito de que a ideia de masculinidade, ela muda de sociedade para sociedade. Portanto, a ideia de masculinidade, ela é cultural. E se ela é cultural, significa que ela pode ser mudada no tempo, pode ser mudada no espaço. E mais importante, ela pode ser mudada, né? Então, vou falar que antes que você né, bata na mesa e feche esse vídeo diga não vou ouvir uma mulher falando o que é, que é ser homem, como é que é ser másculo, como, ou enfim, se revoltar contra mim e já expressar a sua masculinidade de que você não admite ouvir outras pessoas. Eu vou explicar para você que a ideia aqui não é simplesmente eu vir dizer como é que você tem que se comportar, como é a sua masculinidade, até porque isso tem que ser discutido entre os homens que sentem que essa masculinidade não é uma masculinidade saudável, entre as pessoas que não sentem que essa masculinidade é uma masculinidade saudável. E aí... Eu posso dizer por quê? Porque eu sei que essa masculinidade tóxica, né, que é tóxica, afeta também a mim, afeta a outras mulheres. Eu ia trazer no começo do vídeo, na verdade, ler né, para esse vídeo, alguns amigos, mas como não foi possível trazer e também ia ficar bastante longo, é, eu não vou deixar vocês sem conteúdo, eu vou deixar vários links aqui de textos que eu li para vir fazer esse material e de podcasts e também tem o podcast Do Noite Adentro onde a gente já falou sobre isso e lá eu levei três caras para eles falarem além do João né que era apresentador levei mais dois caras pra, amigos para falarem comigo e falarem um pouco sobre as experiências dele sobre esse assunto né como é que eles percebem esse assunto e foi uma conversa bastante interessante então eu vou deixar o link aqui também do podcast Do Noite Adentro falando sobre isso fora os outros materiais que eu já citei anteriormente que iria deixar bom o fato é eu preciso entender quando nós falamos hoje de masculinidade, nós estamos falando comumente de coisas ligadas a... a o que, que se liga a, a ideia de ser masculino? Né? A agressividade, a violência, a sexo e todas essas percepções como sendo percepções próprias de um ser humano. Ah, a falta de sentimento, portanto a racionalidade como sendo características do que é ser masculino. Em contrário, o ser feminino, esse feminino ele é o frágil, ele é o fraco, ele é o sentimental, né? ele é o puro. É sempre assim, a gente sempre constrói essa relação a partir dessas palavras. E aí por que, que a gente diz que é tóxico? É tóxico a partir do momento em que esses indivíduos é, é, que se identificam como masculinos, eles... Não se percebem como pessoas que são, por exemplo, o tempo todo agressivas. Eles não sentem necessidade de estar tá gritando com as pessoas para mostrar que eles são importantes. Eles não sentem que eles precisam estar tá mostrando os peitorais em todos os lugares ou terem muitos músculos. E muitas, ou então, que eles têm que ter a última palavra, que eles têm que dar... É, que eles têm que dar justificativa para tudo Que ninguém pode passar por cima Que ninguém pode explicar nada para eles Porque eles são suficientes sozinhos Que eles têm que prover, por exemplo O sustento da casa independente das outras pessoas E é absurdo se ele não estiver conseguindo sustentar a sua família né? Ele não pode nem contar É tão absurdo que ele não pode contar para ninguém Que ele não pode chorar porque terminou um relacionamento Ou porque perdeu alguém Porque isso também não é coisa de homem né? Então, todas essas construções Tem muitas pessoas que não se identificam ficam com isso. E, portanto, acabam por ter que se adequar, por ter construído e aprendido que isso era ser homem, acabam... É... Sofrendo com isso e sofrendo sozinhos. Um dos artigos que eu li pra cá dizia: os homens estão morrendo por não falarem, né? Então nós temos mais índices, altos índices de depressão entre homens, justamente por não reconhecerem é, os sentimentos. E tem uma doença específica que agora eu não vou lembrar o nome: Alex Ritmia, Alex ou coisa. Eu vou procurar depois, eu coloco aqui na descrição. É que também está ligada a não conseguir identificar os próprios sentimentos. Ora, homens e mulheres possuem sentimentos, mas as mulheres têm muito mais possibilidade de reconhecer, não porque estão é, ligadas ao feminino. Mas porque elas podem, a elas é permitido chorar, ou seja, a gente compreende uma mulher chorando, mas dificilmente compreende um menino chorando. A gente compreende mulher, os sentimentos porque a gente sente e precisa entender como eles funcionam, mas dificilmente os meninos têm tempo. É muito comum, por exemplo, eles se juntarem para sair para beber. Né? Então eles não param para pensar no que eles estão sentindo, eles vão fazer outra coisa, eles vão fazer um churrasco, eles vão beber. Isso é bastante comum e eu não preciso dar esses exemplos porque certamente você conhece alguém que vive dessa maneira o que construiu essa ideia de masculinidade. Então, a ideia desse vídeo basicamente é puxar a discussão. É primeiro falar sobre o nome, por que se ouve tanto falar sobre masculinidade tóxica? Ela afeta diretamente as mulheres, afinal de contas, é, a ideia de agressividade, né, de que o homem precisa ser agressivo, obviamente, vai acabar afetando todas as pessoas que estiverem lá perto para ele demonstrar a agressividade dele. Então, acaba atingindo várias mulheres, acaba Muitas vezes matando as mulheres né, e matando também os homens, que muitas vezes deixam, por exemplo, de ir ao médico porque acham que pode se curar sozinho. Né? Às vezes está tendo um infarto e só descobre que está tendo infarto. Só vai ao médico quando já está tendo um infarto. Ah, mas é uma dor, é frescura, ah, besteira, não precisa ir para o médico e vai deixando passar. Então a gente está discutindo como isso tem prejudicado as relações, como isso tem prejudicado homens, como isso tem prejudicado mulheres. Né? Por isso que esse nome não tem nada a ver com, por exemplo, deixar de ser homem, como eu escuto algumas pessoas falando absurdamente, com certeza, ignorantemente, por não saber o que significa por aí. Mas como nós não somos essas pessoas, nós buscamos informações, vocês que estão nos ouvindo com certeza estão buscando, informações estão me ouvindo, estão buscando informação também. Eu vou deixar vários links aqui para a gente se aprofundar mais, né? E se vocês tiverem outros podcasts ou outros textos que vocês tenham lido, né? Do, por exemplo, tem o Papo de Homem. É, eu vi o, o Tiago Queiroz que é também de um podcast falando sobre paternidade, né? Ele tem canal no YouTube falando sobre paternidade, paternidade saudável, sobre masculinidade saudável. Então, tem muito material, muito material bom na internet falando sobre esse assunto e que é algo que é necessário a gente começar a observar nas nossas práticas e observar o quanto nos faz mal ou faz mal às pessoas que estão próximas a nós. Então, deixar em aberto aí essa discussão. Se você tiver exemplos para nos dar sobre pessoas que vocês conhecem que foram afetadas por essa masculinidade tóxica também, pode deixar aqui nos comentários, se você gostou. Curte se você acha que é necessário você feita essa discussão, também compartilha com outras pessoas que vocês acham que se interessariam por saber mais sobre, de fato, o que significa esse conceito e por que a gente está ouvindo tanto hoje em dia. Beijo, pessoas, até próxima semana e tchau!